Olá você que é da cidade de São Luís, do Maranhão e toda a região. Convido a todos para participarem do curso sobre arrecadação, gastos e prestação de contas eleitorais. Venha se capacitar conosco, aprender tudo o que mudou nessa legislação, saber das novidades para você fazer um belíssimo trabalho nas eleições 2020. Afinal, não adianta ganhar nas urnas e perder nos tribunais. Você que é candidato... Contador, advogado, representante partidário, não deixe de vir e saber todas as novidades nesse assunto. Um abraço e até o dia 14 de março na cidade de São Luís.